Fala galera, beleza? Aqui é o King do L 2 J Brasil. Vem trazer aqui nesse vídeo o clique original do Lanyage. Estarei para vocês verem. Estarei disponibilizando para o download aí. E logo estarei com os cliques customizados aí para galerinha aí. Valeu, um abraço.